Twin Calma. Show. Agora começou, Bunny. <risos> Bem-vindos a mais um Twin Inside Show. Eu sou o Lucas Byrne estou aqui com o meu amigo e Twin Diego. Olá, olá. Cuidado. A second boot do Survivor VD Coreias. Rita. Obrigado, Oi. Rita, por estar aqui com a gente. É um prazer. Não precisava ser tão cedo, mas tudo bem. É. Então, Rita. Você ficou muito triste com a eliminação? Achou muito precoce, sim ou não? Achei. Fiquei muito, muito triste, porque eu esperava ficar um pouquinho mais para mostrar um pouquinho de como eu ia jogar. né? Mas, fazer o quê? Não deu. Não deu. Fica para a próxima. <risos> com certeza. Sim. É, você já estava esperando que ia ser você a eliminar? Adão, né? Não. Não esperava. Não esperava mesmo. Eu Nossa. achava que eu teria chance ainda de continuar. Pelo menos um pouquinho mais, né? Achei que não é, era... Ainda não ch... estava Ai, na hora. Tá mais ainda. É, fiquei chateada. Fiquei chateada. E o que você quer dizer dessa votação? Foi 6-3 a 2, não é isso? Se não me engano. Foi 6... Seis... Isso. E... Uh... e com... Pode falar. Não. É que na hora assim, foi meio foi pego meio de surpresa que a gente perdeu de novo a prova, né? E aí sabe quando tu começa assim correr, vamos fazer alguma coisa, quem que a gente vai votar? Tu não tinha ideia. E porque a gente estava já começando a ficar um pouquinho unido, né? Eu não tinha conversado com todo mundo ainda. Uh, esperava conversar, me entrosar com o resto do pessoal. E aí foi meio, sabe, meio dolorido, mas tudo bem. É, isso acontece mesmo. Terrível. <risos> é, dói. <risos> e como foi jogar com seu filho? É, vocês conversavam assim durante o dia, na hora da janta, na hora do almoço, vocês conversavam? Como que é? Bom, Gabriel... é estranho. <risos> é estranho, mas assim, Gabriel vai pra faculdade de manhã. Então, eu, a gente levanta 20 para as seis mais ou menos, a gente toma café junto. Eu faço café para ele, enquanto ele toma banho, a gente toma café junto. Aí a gente dá uma, uma conversadinha ali. Depois ele ia para a faculdade, <risos> tinha que ser rápido, né? Ele ia para a faculdade, voltava uma hora, mais uma conversadinha, porque depois ele tinha que trabalhar. Ele, ele, ele trabalha com uma agência, mas em casa, né? Então aí ele tinha que pegar pesada, ele já ficava até às sete trabalhando, mas de vez em quando, no intervalo, a gente dava uma comentadinha, sabe? Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Ai, temos. E ele dizia, mãe, faz social, faz social. <risos> Conversa com o pessoal. Porque eu não conhecia todos, alguns sim, outros só de nome, né? Então, ele dizia, mãe, faz social, faz social. Conversa com as pessoas, tenta se entrosar, já que tu tá, né? Mas. Aí aí. Eu... Mas eu estava meio envergonhada mesmo. Eu tava meio assim, vamos dizer, com medo, sabe? De me aproximar das pessoas. Fazia muito tempo que eu não jogava, então eu estava meio amedrosa. Não, nem precisava. Né? <risos> <risos> uh, as favoritas da plateia? Ah, é? Ah, isso aí foi maravilhoso, né? Saber que a plateia estava torcendo por mim, uh... Ah, foi assim, ó, no, no meu privado, veio o pessoal da plateia conversar comigo, veio o pessoal do jogo. Uh, veio um pessoal que eu conhecia já de jogos antigos, que se Oi, oh, eu sou fulano, eu, eu jogava com um fake lá na, ah, em 2000, lá da cacetada lá. Aí eu, ai, que legal! Sabe, então tu... é muito bom isso: saber que as pessoas estão torcendo por ti, que gostam de ti. É bom, muito bom. E é diferente, né? Acho que foi o primeiro jogo que você pôde jogar com alguém que você já conhecia desde o início. Bem próximo, é. Né? Sim, é o primeiro jogo com uma pessoa bem próxima. Né? E aí... É bem melhor do que... Tu, tu. Eu não precisava me entrosar, eu já tinha entrosamento com ele. Né? Então, era fácil. Ele sabia o que eu tava pensando, eu sabia o que ele tava pensando, era bem fácil de jogar com ele. Mas... Vamos ver, né? É. <risos> Talvez... Entendeu? Tem algum Sim. próximo jogo que a gente possa jogar junto, sei lá. Com certeza. o OVD fica a dica aí pra você, que botar hits no jogo. <risos> já fica a dica. Sim, né? <risos> e teria alguma chance de você eliminar o seu filho no jogo lá na frente, ou não? Na frente? Ó, é jogo, né? É jogo. Hum. É jogo. <risos> ah, olha, você já minha mãe vai É ver jogo. <risos> Com muito amor. Não, é assim. Uh, mais na frente, quem sabe? Não posso dizer que não. Ia depender. Se eu me sentisse forte, com certeza. Hum, com certeza nossa, essa resposta valeu por mil já. <risos> Gente, então, no caso, não seria a Sierra eliminando a mãe, né? Seria a mãe eliminando a Sierra. Isso é <risos> pois é, Seria. <risos> É, agora temos algumas perguntinhas da, da plateia, né? Ui, ah, ui! Algumas perguntas e de alguns fãs seus e amigos uhum. também. Vamos uhum. começar pela do Marcelo Sanches. Ele falou ah, assim: Marcelo. Uhum. Rita, só maravilhosa. Não é de hoje que geralmente os participantes mais velhos saem cedo no Survivor DD. Tivemos a Neia em França, o Caju em Tuvalu, uhum. o Gandalf em Irlanda e agora você em Coreia. Algumas pessoas atribuem isso à dificuldade de uma pessoa mais velha intersocial interagir com a molecada nova. Você acha que o problema é a idade ou o povo mais novo que é mais difícil de manter conversa? Olha, sei lá, fica difícil dizer, né? Porque eu, eu não me sinto velha, sinceramente. Eu sou sincera. Eu, eu, no meio dos jovens, me sinto na idade de vocês. E eu acho que assim, ó... No começo, na primeira semana, segunda, na primeira semana que foi na primeira semana, né? Tu ainda não, não te entrosou, não conversou com o pessoal todo. Então, geralmente é o social que te põe pra rua, né? Nos primeiros CT. É o social. É aquele que eu menos conversei, aquele, ah, aquela lá nem falou comigo, é uma chata. E. Geralmente é isso, é, é, é o social, né? É o social que te, que te bota pra rua. Então eu acho que não tem idade, eu acho que não tem nada a ver com idade. Acho que não. Ah, porque é mais velha? Não, acho que idade não. Não sei, era a idade Mas você agora, dá, uhum. pra, dá pra sentir que é tranquilo, né, Diego? Com certeza, dá pra você fala muito bem, tá à vontade, não tô problema nenhum. É, mas foi legal. É porque é. tem alguns que não falam, então... Daí fica mais difícil mesmo. É. Não, mas eu, eu tento. Eu tento puxar assunto, conversar. Ah, até com meninos da, de, de, dentro do jogo que eu nem conhecia, que eu nunca tinha tido intimidade, eu conversei com eles no privado. Uh, numa boa, até porque... Até pela situação, pelo grupo, pelo jeito deles, tudo, gostei, aí fui conversando. Não uh, sei, não tem, acho que não... Não é idade. Não é idade, com certeza. Não é idade. No, meu, no meu caso, né? No meu caso, né? Eu vou só fazer um parênteses aqui, que já que citaram o Caju, né? Como eu joguei uhum. valu também, eu uhum. vou falar que é bem diferente, porque alguns falavam com o Caju e ele não respondia nada. Era só isso. O com. Ah, isso. É só, só um likezinho. Uhum. Não, é. O problema é esse, né? Aí, eu converso. Eu tento, pelo menos, né? Uhum. Eu tento conversar, falar sobre o meu, me perguntavam ah, quando é que tu, como é, faz muito tempo que tu jogou, uh, quando é que foi que tu jogou, como é que era o jogo, conversavam assim, e eu sempre conversei normal, lembrando, relembrando os velhos tempos, né, conversei numa boa com eles. Temos mais duas perguntas aqui, uma <risos> é do Yuri Rodrigues, o Prescott, ah, Mas, o Yuri, Também, é brincadeira, tá? É, meu filhão, Rita, meu filhão. Seu filhão? Hum. Meu filhão. o Yuri eu conheci ele há um tempão. Tá bom. Vamos saber. Então, Rita, somos parceiros antigos de Survival. Aí eu migrei, eu migrei pro Face. Você migrou também? Eu quero saber qual a diferença de jogar lá e jogar aqui. Você acha que o ritmo daqui é mais rápido e mais pesado? E foi o que dificultou o seu desenvolvimento como jogadora ou não? É, aqui é um bem mais rápido. Até naquela época era o Orkut, né? Então é, ele era era em comunidade, era diferente, né? Claro que hoje é mais é mais rápido, bem mais rápido. Mas eu acho que não é questão até do jogo em si. Eu acho que naquele momento ali tinha que, alguém tinha que ser eliminado. E aí, como foi o Mário no primeiro, que também não acho que, né, e eles tinham que eliminar alguém, então acho que foi assim, botaram na balança, ah, vamos pôr a Rita, que tá começando agora, que tá voltando, sei lá, ou pensar que eu era forte demais. Não é o caso. E... Nunca se sabe. Eu acho que tá... É, você Então, podia ser que pensar, não, pode ser que isso aí vai fazer, vai, vai dar problema lá mais adiante, então vamos cortar ela aqui agora. Talvez sem pensar assim Sim, acontece isso mesmo. Já é, aconteceu ou... comigo. Ah, é, viu? Então tá, tá certo. É, elimina porque sabe que é forte, então vai dar problema. Vamos cortar agora. Tá? Vão tirar enquanto é tempo. E eu, mas o ritmo aqui do Face é mais é mais rápido, sim. Bem mais rápido que do Orkut. Mas isso não foi o que fez com que eles me eliminassem. Acho que não. Não foi essa diferença. Eu consegui acompanhar, sim. Uhum, boa. Temos <risos> a outra pergunta aqui, que é do Gustavo Vale, A Bela, de Mumbai. Uhum. <risos> então, Rita, a dinâmica Bloodless Water permite você julgar com uma pessoa muito amada. No seu caso, seu filho Borba. Você acha que a sua curta participação pode fazer com que ele pense por ela vencer ele? Ele tem que pensar, <risos> ele tem que pensar no forma, tem que jogar por nós dois, com certeza. Ele tem que honrar a nossa história. Vingança é. nos olhos, né? É, não é. Eu acho que ele tem que sim jogar. E foi ele que me me chamou eu estava na praia, sem internet, com a internet horrível, uh, sem celular, que meu celular tinha dado pane, estava com um celular péssimo lá, e ele me, me mandou um WhatsApp, mãe, vamos jogar VD. Eu, ah, não, filho, não. Vamos, mãe, é dupla, eu quero que não tenha... Tá, filho, então vamos. Aí, fazer o vídeo, fazer as fotos, assim, com uma câmera péssima, tudo assim, era é, tudo improvisado lá, aí fui pesquisar alguma coisa de Coreia, pô, pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer para um vídeo, como, né? Fui ali, obrigado, obrigado, botei obrigado em, em, em coreano, né? Tentei soletrar 300 mil vezes aquilo, botei no áudio, como é que fala isso, meu Deus do céu? E aí... Só que o áudio ficou baixinho no, no vídeo, então até a câmera era ruim lá para gravar, mas deu bem. Não foi assim é nenhuma certo, maravilha, cara. mas eu tentei com o improviso Não, tentando, fazer uma. Claro. Foi improviso, mas deu. Uhum. Ah, agora a gente quer saber o que você uhum. pensa sobre os seus coleguinhas da tribo. Então a gente vai fazer um joguinho que a gente já fez com o Mário. Ah, <risos> fazer com você você vai ter que dar um colarzinho ah colarzinho um hum. com o um nome de ameaça outro inútil e outro de amigo você daria vamos começar por ameaça para quem você daria o colar de ameaça da sua tribo quem te ameaça Amea. ai ameaça que me senti ameaçada Sim. sei lá sei lá que eu acho forte não vamos dizer assim ó não não sinceramente se uma ameaça eu acho um cara muito forte, assim, no sentido assim, do jeito dele conversar. É o Leonan, mas não. Uhum. É. Hum. É. é um cara, mas é um cara bem bom jogador, eu acho. Sim, não então, que te ameaça, não que te ameaçava no jogo, mas que ele é, seria um. Ele é um cara forte. Pessoa que poderia ter... uhum. É comigo não, mas Entendi. eu acho que é um cara bem forte no jogo. É uma ameaça no, no, no, em tudo, né, no caso. Tá, Qual o outro colar. E bola... o colar de inútil? Ah, inútil, gente, isso é péssimo. <risos> acho que ninguém é inútil. <risos> acho que não tem ninguém inútil. Não dá pra passar essa? <risos> não, acho que... Inútil... Tem alguém que você não falou? Que eu não acho que não pode passar, hein? Não pode passar... Não, não. Na época, não, no dia, no dia, no, no, no primeiro CT e no, acho que no segundo, eu não tinha conversado com o Vino, mas não quer dizer que ele seja inútil. Só não tinha conversado com ele ainda. Eu, eu tinha tentado entrar no privado para conversar com ele, ele não tinha me respondido, disse que não tinha tido tempo. Mas é a única pessoa, mas não quer dizer que seja inútil, né? Ah, sim. Só não sim. tinha conversado com ele. Uhum. Lembrando é, tô... que o Mário também deu colar de inútil para ele. Então não é uma coisa assim. Mesma <risos> pode ser mais. E o último colar, que é o colar de amigo, que não pode ser pro seu filho, claramente. Não né? pode ser pro meu filho. Que é a pessoa que você mais ficou próxima do jogo. Eu acho de todos ali que eu, que eu acho assim não, eu, Até porque eu já conhecia de outros jogos. Eu já conhecia ela antes. Então, eu acho que essa pessoa Ela é, muito, é uma querida. Sabe? É Muito querida mesmo. É a Thaisa. Olha, muito legal. A gente adora. É, eu acho ela adora. uma. É, eu acho ela uma querida. Sério. Ela é ótima. Ela é ótima. É, também acho. Legal. Então, é, eu vou criar mais um colar aqui. Hum. um extra para você dar. <risos> pau, o colar pau, não pau. vai ser o próximo eliminado da tribo, da sua tribo, como você acha que é. Ai, não! Não dá, sim, sim. Não. Não, não, não, não, não, não, não, Você não tem previsão? Não, previsão não. Não, não tem previsão. Zero, zero? Sério? Não tenho. Eu, eu não queria, assim, eu queria que eles continuassem, tanto que hoje eu torci muito pro a prova, que eu queria que eles ganhassem Que eles não fossem a CT de novo E eu acho que eles têm chance Sim, de continuar mais Porque eles são, são Uma galera assim, bem, bem legal Sabe? E eu espero Que eles continuem Pelo menos mais uns, uns Umas provas Ganhando <risos> para depois resolver Eu espero assim que Que eles continuem bem não, não quero que ele seja eliminado agora. Por enquanto, não. Tão, tão legal. Se eu tivesse que, que escolher alguém, né? Talvez escolheria, escolheria o, o Vino, porque era o que eu menos conversei. Mas hoje, depois, na, acho que na última prova, a gente até teve um trozamento um pouquinho maior. Apesar de alguns errinhos que ele errou durante a prova. Que uhum. ele poderia ter me usado um pouquinho antes e talvez a gente tivesse ido melhor, né, porque eu era vidente e, e ele poderia ter me usado lá no comecinho e ele não fez isso e talvez isso deu uma... e a gente acabou perdendo. Então, eu acho que talvez ele, mas não não agora, não, não nesse momento, sabe? Mas adiante. Deixa eles ganhar bastante. Deixa eles ganhar, deixa eles ganhar. <risos> tá bom. Tem que vencer. É verdade. Hum, tem que vencer, hum. claro. Então é isso, Rita. Você quer deixar algum recado assim? Pra finalizar a entrevista? Recado. Ai, dos meus fãs. Gente, eu tô muito, muito, muito, muito feliz de estar jogando aqui com o VD. Eu sempre admirei muito o Vinícius. Eu acho ele um cara tricabeça. Um cara muito inteligente. Uh, eu mesmo, às vezes, sem curtir, eu tô sempre dando uma olhadinha nos no jogo dele, às vezes eu não curto, mas eu tô ali, eu entro, dou uma olhada, sabe, sem participar, mas eu vejo. E, e era um era um sonho jogar o jogo dele, era assim, era uma coisa assim. Ah, um dia eu ainda vou hei de jogar o ele. Tá? Um dia eu vou. Ah, legal. E aconteceu, e aconteceu. E ele já tinha me convidado outras vezes, mas eu eu era muito medrosa, eu dizia que tinha e, teve alguns, algumas vezes que eu tive compromisso não pude e depois um, também tinha um pouquinho de medo de não, não fazer tudo direitinho do jeito que ele esperasse então e um beijo para toda essa galera aí que me torceu por mim que foi lá e postou lá no chat lá no, que eu era uma pessoa legal, que era fofa bababá, bababá. mas queria continuar Fofa não me resolve. <risos> Fofa não me resolve. Eu queria continuar jogando. Queria continuar. Não, Você vai ter outra legal. chance. Com certeza. É, muito bom, muito bom. Para quem não, Eu tava com medo de entrar, depois que entrou ficou. Ó, me senti, me senti bem. E é isso, gente. É, essa foi a nossa super mamãe e minha futura sogra. Quer dizer, nossa mamãe. <risos> <risos> É, nossa querida tchau, Rita gente. Martins Foi um prazer conversar muito com obrigado, você Muito né? obrigado beijo. Foi muito legal Obrigado, tchau Tchau, amor Boa noite. Tchau, gente, é isso aí Sai show, fica por aqui <risos>